Olá, boa tarde, bem-vindos ao workshop deste sábado. Eu sou a Joana e devo dizer que nunca estive tão confortável num workshop como hoje. E vocês já vão perceber porquê. Antes de mais, como é que estão todos aí em casa? Bem dispostos? Dispostos a encher a vossa cabeça com ideias loucas? Ainda bem, eu sei que vocês estão sempre do meu lado, portanto... Hoje vamos aprender a juntar, digamos assim, duas rainhas. A rainha das matérias-primas, que é a minha preferida, que é a madeira e a rainha das ações ecológicas, que é a reutilização. Então vamos juntar madeira, reutilização, massa, parafusos, tintas e vamos bater tudo e por fazer magia, coisas fantásticas que vocês vão ver. O que é que falta aqui? Falta mais uma rainha, que é a Rainha da Oficina. Vamos ter com ela... Margarete! Olá, Margarida, bem-vinda de volta. Obrigada. Obrigada por teres aceito mais uma vez este convite, por trazeres Senhora, este mundo é muito fantástico feliz. aqui de volta ao Roi então hoje vamos falar de reciclagem, reciclagem, reciclagem reutilização de madeiras. Perfeito? E exatamente, Joana. Então, e para isso, desde já apresento aqui a peça aqui... que eu uh, apresentei para este workshop. Portanto, esta vai ser a, a, sobre esta que nós vamos falar uhum. e vamos falar então de, do aproveitamento das madeiras, portanto das uh, madeiras antigas. Madeiras antigas uh, Junção de vários materiais na qual depois. no lixo? Pronto, basicamente o que é que se passa? Eu juntei algumas portadas antigas, que já não tinham oportunidade, portanto são estas portadas. Apanhei uma cama no lixo na qual, uma cama antiga muito gira, que tinha aquele florão, e juntei estas duas matérias para fazer então, tens aqui duas uma peças diferentes, completamente uma... diferentes. Estas eram umas portadas um colpeiro, de um Normalíssimas, uma linha direita e, e este é o furão um florão. Um de uma cama, cama antiga, antiga, muito gira, mas que já estava toda partida. Okay. E eu e da cama aproveitei o florão para aqui e ainda tenho outras peças para aproveitar depois para outro para projeto. Outras coisas. Pronto. Pronto, e realmente foi o que eu apresentei. Foi depois a seguir de fazer todo o processo que agora vou, vou exemplificar, exemplificar e vou ensinar. Uh, é feita depois a pintura, pronto, é esse passo a passo, é isso que Nós eu vou estar aqui hoje, hoje para, para ajudar também, para dar ideias lá para casa. E isto é só uma ideia, porque na verdade... Isto é só uma ideia, porque fazer... estas portadas saíram uma cabeceira de cama, poderia ter saído mil e uma coisas. É, é a tua cabeça, é portanto, é por a isso criaturas. eu acho que é importante as pessoas que tenham móveis antigos, que tenham peças que, por mais que pensem que já não as querem, que vão para o lixo, Pensem antes de estar fora o que é que isto pode ainda dar, uhum. o que é que nós podemos transformar, o que é que podemos aproveitar, portanto Exatamente. essa reutilização de, que eu acho Mas, que é exemplo, muito são importante. Madeiras boas, não é? São madeiras boas, é, aquele florão é lindíssimo, é uma peça que, que eu adoro. É uma talha em madeira antiga, portanto é toda feita à, à mão. mão, é madeira Exatamente. de castanho é maciço. Tanto, ou seja, eu aquela cama nunca, adi nunca aditaria uma cama daquelas ao lixo, mas foi lá que eu realmente fui apanhar e graças a Deus está aí. Ainda bem que as pessoas deitam fora, Ainda muita coisa. Ainda bem que eu apanho. A Margarida apanha tudo. Pronto, okay. uh, então, depois hoje... é levar uh, então para casa ou ter em casa e começar a pensar num projeto, o que é que nós queremos fazer realmente. Portanto, primeiro recolher as peças que recolher, nós usar. juntar o que é que nós queremos trabalhar e depois então fazermos um projeto. Na qual uh, vamos investir nossa... a, Sim, e que seja a, a nossa cara. Pronto. Okay. Eu neste caso eram portadas portanto, de um roupeiro, uh, completamente altas. altas. E tu traz aqui a sobra daquelas portadas. Exatamente, certo? isto é o resto, porque eu não ia fazer uma cabeceira tão, tão alta, não é? Mas também se pode fazer. Também se pode, pronto, mas neste caso eu, eu fiz este projeto para esta cabeceira. E sobrou-me, portanto, as portadas basicamente. Portanto, originalmente eram esta cor? Eram nesta cor, pronto, uma coisa direita completamente, na qual Com partia então pelo meu projeto. Ora bem, é importante dizer: a partir do momento que eu junto dois, dois tipos de madeiras diferentes, neste caso tenho um florão que é algo muito romântico, há uhum. necessidade de fazer o quê? É isso, pois, é o nosso projeto que tem que funcionar, portanto, se vamos ligar dois, dois, o furão com, com, uma, com uma linha destas, não vai ficar muito bem quanto a mim, e então fiz o desenho... Ah, a, fizeste o recorte? O recorte, portanto, este recortezinho, uhum. porque elas são para completamente acompanhar, direitas, a... pronto, sim, para sim, dar ali, um ar a... mais romântico e... e, e por... para ligar as peças. E fica mas... mais bonito, pronto. Okay. Então, basicamente, depois de eu ter feito o meu projeto, eu vou começar então a explicar, pronto, isto aqui, como sabes, não temos muito tempo sim, vamos e, ter. e então vamos fazendo aqui o passo a passo, uh, mais ou menos para as pessoas perceberem lá em casa, uh, a forma como se tiverem umas portas ou, ou o que for. Posso só interromper porque há um sim. bocadinho estavas a dizer que, que quando pegamos em, em madeiras diferentes, também é, temos que ter em conta que uma madeira de pinho não vai funcionar como uma madeira de castanho, que era o caso daquela a sim. nível uh, estético. Estética, pessoal, sim. E, portanto, Sim. temos que pensar também numa pintura Na que pintura, seja. Exatamente, eu agora que estou a iniciar ainda a parte de, do recorte. Sim, esta é a pintura que eu escolhi para dar um ar velho, para dar este ar que eu acho muito gira, mas se a pessoa quiser uma outra pintura mais Já simples, lancar, também etc. a pode fazer. Exatamente. Pronto. Eu achei por bem fazer esta técnica, que é uma técnica de tom sobre tom, depois com envelhecimento, portanto uhum. dá-lhe aquele ar mais romântico, mais antigo. Okay. Uh... Limita um bocadinho, porque não podemos, por exemplo, trabalhar com... com com produtos transparentes ou as pessoas podem querer não exemplo, não exato aquele, não por porque... numa coisa deste género isso não é possível. não não pode porque aquele furão é, era escuríssimo, é uma madeira muito escura e esta é pinho portanto é uma madeira muito clara okay. elas não têm nada a ver uma madeira ou com outra. outra mas no fim com a pintura, pintura, pintura. elas ficam maravilhosas ok pronto então, então o primeiro passo que temos que fazer o que é que é é quando nós temos alguma coisa que apanhamos ou que, ou que recebemos temos que fazer uma limpeza à peça, portanto isso é importante, ah, temos que lavar a peça, temos que dar uma, um, passar uma lixa também na peça, uhum. uh, digamos que a limpeza é importante, eu costumo até lavar ou com água ras. portanto okay. não sabemos não também, Onde neste é caso coisas as andaram? coisas vêm do lixo, portanto há que fazer ali uma limpeza à peça uh, e depois então partimos para, para a peça Neste caso elas eram umas portas portanto tinham as ferragens eu tive que tirar as ferragens todas portanto iluminei tudo isso fiz este a limpeza é uma prima, bruta, mais pronto nada. Está, está limpa neste caso ainda não está porque esta não foi limpa mas aquelas foram limpas então aí fiz o meu projeto que foi pegar no florão imaginar uma cama como nós tínhamos falado há um bocado portanto que tivesse uma leitura uhum. e que elas Integrasse Se, e ficasse bem, pronto. Então comecei, aqui fiz o... aqui um desenho, portanto, que é esse esse recorte, recorte que exatamente, que dá um ar mais arredondado à mais peça. Pronto. Ah, e então agora vamos partir, uh, depois de fazermos o desenho e o nosso projeto, que isso é importante. Então Isto já. Isto é, é para tico. recortar com o tico-tico. E eu vou buscar aqui. Assim. Pronto, já. Ou seja, é antes preciso. de aqui, vais recortar. Portanto, esta primeiro peça. faço toda a marcação da peça, que isso é importante, e depois a seguir vou então recortar. Eu uso o tico-tico, uso o tico-tico, porquê? Porque para já isto é uma madeira bastante grossa e com o serrote é um bocado complicado. E o tico-tico é muito mais Sim, fácil faz tanto desenho, e, e fazem então a parte arredondada também. Com o tico -tico. E então aqui está já a peça que eu cortei, eu já preparei, não é? Para não estar aqui, portanto ela está é neste momento eu... em bruto, ou seja, eu recortei com o tico-tico e agora a seguir. A ter recortado vou ter que lixar bem a peça este... e, e.. Nunca fica um acabamento perfeito. Pronto, não é? ela não fica completamente perfeita, mas agora mas com uma não é lixa, com um uma grossa portanto com uma grosa normalmente uma grosa consegue uh, nivelar e com a lixa ela fica completamente temos Ou que, seja, que estão quebrar as, forma, as arestas curar, não, tem não tudo não. Tem, tem que se vai, tem que que as pessoas querem ver então mas não <risos> queres fazer nenhum hoje queres ver ah, já fiz bastante <risos> mas sim pode fazer pronto já, estás, já, já fizeste uma cabeceira inteira já fiz maneira, uma portanto... cabeceira inteira mas ainda vou fazer esta porque esta também não vai dar outra cabeceira pois, pronto é importante aqui mesmo. também estas arestas porque as arestas é algo que também é desconfortável quando nós passamos a mão portanto isto as arestas é basta com uma com uma lixa mesmo Vou aqui ao meu, ao meu armário, portanto, uma lixa, com uma, uma lixa, portanto, basta passar a lixa e ela, passamos a mão e sentimos logo que já quebrou a aresta, portanto. Ou seja, isto depois tem que ficar mais perfeito, Eu agora só estou para exemplificar. Portanto, uhum. depois do corte, é bolear importante bolear ah. e lixar, portanto, deixar a peça pronta para a pintura, pronto. porque okay. na pintura já, já a peça tem que estar toda direitinha, toda cortada uhum. e, e pronto, e, e essa parte é importantíssimo e okay. então a seguir, uh, aqui está um outro exemplo. pronto Eu aqui, por acaso, eu adoro florões, portanto, como se, é, é, na minha oficina tenho uns 4 ou 5, sempre que eu posso um florão adquirir eu fico toda contente. Este é um outro furão que eu tinha, que, neste caso, estava pintado... Já estava pintado, porque já tinhas usado para outro já projeto. Já tinha usado no outro projeto. E então, aqui sim, pronto, já tenho... São quatro peças, não é? Uhum. Na qual eu tenho as duas peças centrais. É onde eu vou fazer, realmente, uh, o centro da, do, do furão, furão. E onde eu vou usar as duas centrais. Depois tenho as outras que vão acompanhando, que são então... São mais baixinhas. Exatamente, se tu, se tu dá a meça. Se tu reparares, portanto, esta depois vai ter aqui. Vai continuar aí. Portanto, vai continuar, ou seja, vai dar aquele ar assim mais quebrado e não é. tão. Pronto, aqui o florão. Um, temos que ver então o encaixe do uh, florão. É muito importante porque uh, eles não calham, Não são feitos é, um para o outro. Não temos não é? essa sorte, não é? De temos que então fazer, ele tem que ficar seguro. Ok, tu aqui fizeste um, este tem um recorte pronto. mais direito, correto? Tem, aquele aquele tinha, um tinha um corte mais direito, caiu em cima. esta desta aqui um bocadinho, também então, esta Este aqui, acabei por fazer aqui um corte mais abaixo, uhum. na qual eu uh, depois vou ter que encher com massa, fica aqui, okay. pronto, nunca fica perfeito, ele encaixa aqui. Portanto, fica encaixada em metade e depois a outra metade fica encaixada nesta parte da portada. Okay. Portanto, aqui ainda atrás que encher com massa. Aqui vou encher com uma massa, assim é a, é a massa que eu normalmente uso sempre, é, que é massa de madeira. Tens ali, olha. Está bom. Pronto. Até eu conheço melhor a tua oficina. Oh a massa de madeira, portanto, isto é uma massa que tem para várias cores também e, e é necessário para fazer um acabamento melhor, tanto fazer o enchimento deste buraquinho que está aqui uhum. com esta ficar... massa, deixar secar e então depois... E, não, e, e queres aplicar para ver como é que fica? Sim, posso aplicar, portanto, se calhar vou pôr a, a, a peça aqui em cima. queres para ao contrário? Não. Queres assim? que eu ponha a massa? Não, não posso Estás pôr eu. Margarida, ah. eu ponho a massa. Então vá. Ela põe a massa. Aqui também, por exemplo, numa espátula. Ah, uma espátula aí. Eu, tô, eu sempre querás... o dedo já estou a dar mau exemplo. Estou habituada a trabalhar sempre com as mãos. Depois, onde é que é está a espátula? espátula. Ah. não está. Não está. Pronto, então seja, eu também vou é sempre com a mão. Pronto, é encher só um bocadinho, é só um bocadinho, Joana. Depois ok, só para, as mostrar. Pessoas, só para mostrar. As pessoas põem esta massa, esta massa tem de ter um tempo de secagem. Ou seja, isto vai uniformizar aqui a peça. E vai ficar e depois exatamente, a pintura, depois é? com a pintura não se nota nada, porque aquela, aquela própria ali também levou massa e okay. deixou de. So pronto, exatamente. Fica só está isso. Está bem feito? É assim? Está, está bem feito. Consegues é mostrar lá para está casa que não sei por massa tão bem. É, isto depois passa-se uma lixazinha, mesmo que fique depois um bocadinho, exatamente. Passa-se uma lixazinha, deixa secar, passa-se a lixa e está pronta, portanto, para a pintura. A pintura. Ah, esta é a parte então central da, da cabeceira, que é importantíssima, é onde está a grande importância, digamos, da, da cabeceira. Ah, e temos então a colocação do florão. Pronto. Okay. O florão nós temos, eu acabei por aproveitar umas ripas destas que me sobraram uh, e coloquei então aqui em três pontos, fixei com uma parafusadora, uhum. com uns parafusos não muito grandes porque eles não podem passar, portanto esta uhum. basta e ele está, ainda só está com uma parte e já está super seguro. Portanto. Ele fica super seguro. Ou seja, esta fixação nós temos que fazer sempre antes de. Esta da fixação pintura. convém ser feita antes da pintura, Porque, porque vais ter que Exatamente, as depois vezes. quando eu estiver a fazer a pintura, a pintura ela tem que, tem que ficar toda uniforme, portanto tem que se ligar uma peça com a outra, porque elas são okay. completamente diferentes. Estas três colocações depois são feitas também neste lado e a peça fica completamente segura. Pronto. Okay. Esta Sim. é a parte. Uh, isto é o início da, da parte estrutural. Então depois já temos a parte estrutural toda feita, temos o florão colocado, temos então o quê? Temos a parte da pintura. Exatamente. Pronto. E aí a pintura, uh, há várias técnicas de, de pintura, eu optei por esta. Não é? Como eu uhum. já tinha-te dito, podia ser branca, podia ser com um decape só, simplesmente, que ficava também muito bonita. é uh, uh, Hoje em dia, quem vier aqui ao espaço Le Roi Merlin tem imensas tem opções. opções de, de tintas, de, de, de efeitos que podem adaptar e não são muito difíceis. Okay. Eu optei este porque é uma cor que eu gosto e que é um acabamento que eu também acho interessante. Faz okay. um degradê, não se vê muito bem porque a parte ah, escura pronto está em baixo e então aqui sim Posso tapar um bocadinho é pode tapar pronto ela tem um degradê portanto vem mais escuro Não sei se baixo exatamente eu fiz isso aqui para as pessoas verem um bocadinho também essa parte pronto Joana e aqui Margarida tenho a parte então da da pintura, da pintura. eu deixei um bocadinho desta parte em cru para quê? para as pessoas, portanto, já perceberam que a peça é desta cor, não é? OK. Eu agora vou pintar esta parte neste azul mais escuro. Uhum. Portanto, então, isto vai tem fazer três o passo, a passo. o passo a passo, portanto, mas eu vou explicar o passo a passo, portanto, aqui vai ser toda toda ela foi pintada neste azul mais escuro e depois levou este esmeralda por cima. Que é este que está aqui, portanto, que é portanto este. Foi este azul, ou este azul. É o fjord 1, hum, exatamente. E depois usei esta, este, que é esmeralda. lindíssima, o esmeralda, sobre o azul escuro. Eu ponho o azul escuro porque para dar um ar também mais não, escurecer um, seja, bocadinho. Depois portanto, o... um bocadinho. fombrear quando sombrear um bocadinho mais a cor. Porque nota sempre um bocadinho por baixo. Nota sempre tom, um bocadinho é? mais por baixo. Como aqui se nota a madeira. E também se nota, pronto. Então depois pronto. disso faço uma patine com preto, portanto, com uma tinta preta aquosa. É, é bom falar que todas as tintas são aquosas, são aquosas portanto são de secagem rápida, portanto, lavagens com água, são perfeitas para se trabalhar. E, e a seguir então temos uh, uma patina que eu fiz aqui, uma patina com um tom preto, em que eu vou sujar um bocadinho a peça, Joana, Obrigada. para ela não ficar com um ar muito azul, portanto, muito limpinha. Muito Portanto, eu uso este sujo este e depois ainda vou usar uma patina, uma cera. uma cera que também pode ser uma cera que, por acaso esta é uma cera que eu tinha lá antiga, mas pode-se usar uma outra cera que se possa comprar, de antiquário, de uma antiquário uma para lhe dar este ar mais, mais ainda de velho, mais de musgo. Ok. Pronto. E depois aqui, então, eu já tenho a pintura mais ou menos Finalizado. feita. E vou fazer então o que? O acabamento aqui, vou-lhe dar uh, um DKP nas arestas, vou desgastar um bocadinho uh, a madeira para dar também assim um ar mais, mais velho okay. e vou-lhe dar uma cera transparente para -lhe dar um ar um acabamento mais, mais vidrado, portanto okay. mais vistoso. Para proteger, não é? Pronto, então vou agora aqui uh, começar... Mãos à obra. Mãos à obra, porque esta parte é importante que as pessoas tenham espaço uh, para trabalhar esta bancada está ótima, pronto, então vou começar com o quê? Com esta escura, com vou dar aqui, Temos tempo, vai Mariana. ficar igual, okay. Temos tempo. Uh, então vamos lá. te fazer uma pergunta, já para te... Já? Então vamos embora. Ah, Espera aí. Pronto, este é o tal azul, eu, não, eu já lixei esta peça ah, hum, é verdade. Eu hum, e também vou falar sobre o primário, neste, neste caso deste tipo de pintura não há necessidade primário. Porque, noutra, talvez eu aconselhasse dar em primeiro um primário, mas como eu vou trabalhar tão escuros e com estou a escurecer, não há necessidade da de dar o um branco, portanto, e como vou dar várias tintas, várias camadas, não tem necessidade de... a madeira vai ficar tapada. Olha, a pergunta... Diz-me. Espera aí... Eu não tenho a certeza, essa pergunta é para nós. Espera aí. Ah, Pronto. alguma sugestão de como fazer o corte simétrico? Ah, boa pergunta, muito boa pergunta, David. É assim, é ah, a partir do momento que eu faço o primeiro corte... Então, ou seja, tu fazes o primeiro corte... Ah, sim, primeiro eu, por recorte, acaso é importante, exatamente. Uh, ou ou fazem papel e faz o desenho, também pode optar é por, pode essa, por essa parte. Ou então, como eu fiz, fiz o primeiro corte e inverti a peça. A peça ao contrário. Exatamente, assim, e desenho outra vez e volto depois a fazer Vou o fazer corte. O e ela fica, fica bem. É melhor assim, é mais rápido do que estar a fazer no papel e dobrar. Portanto, para mim é tudo muito mais prático. Está sempre em mais andamento, desculpa, não, é? Não, é, não estar a perder muito tempo com essas coisas. Pronto, este ok. é o azul, como vês, ele é mais vivo aqui. Depois, quando secar? Depois, quando seca, fica um bocadinho mais escuro. Basta uma de mão, portanto, okay. que, como veem já tapou, posso dar mais um bocadinho. Essa tinta é bastante opaca? É muito opaca, esta tinta, esta marca é, por acaso, tintas de tintas vossas da Luxem, é muito boa, porque ela cobre bastante uhum. e é bom para trabalhar, portanto, porque nos faz logo o um efeito que nós desejamos. Pronto. Okay. Este é o primeiro passo, e é o secar. passo uh, que temos que deixar secar, é, é, agora seca mais rápido mas um quarto de hora, meia hora, está... Tu és super rápida, tá, minha. Tá, é? Está seca. 15, 15 minutos, meia hora, tá ah, está Isto porque, porque eu vou, vou dar aqui um... costumo fazer um segredo. Batatas, não é? Ok. <risos> eu uso normalmente um secador de cabelo que me ajuda a forçar um bocadinho. Não é forçar, mas ajuda-me a, a fazer a secagem mais rápida. Okay porque às vezes nós temos necessidade de, de avançar é para o trabalho. as pessoas que querem vir logo o projeto acabar não naquele é. dia? Não, não é. Eu uso isso no trabalho sempre e corre sempre bem porque não queima, é secador do cabelo, portanto é, é tranquilo. Ah, é diferente do separador de ar quente? Não é, não é. é não, eu uso uso o separador de ar quente não, não uso, não uso normalmente. O secador de cabelo é se vai secando é e eu suave. vou adiantando o meu trabalho, porque senão tinha que estar à espera desta secagem, depois dar a outra e há processos na pintura que nós temos que andar mais rápido, portanto, é. Então, é o secador do cabelo, é o que eu uso, eu não trouxe, mas é o que eu uso, pronto, mas, Joana, é é então diferente. temos esta parte, eu pintei toda a cama com esta cor primeiro, okay. o processo é este, aqui estou a fazer passo a passo, mas o processo é pintar todo, depois a seguir pinto, então, um, com o tom mais clarinho, com o tom mais clarinho, toda a peça também, depois desta estar seca, pinto toda, pronto, é o que, que eu vou fazer é aqui. Esmeralda. É o Esmeralda, que é uma cor lindíssima. Eu adoro esta cor. É que esta cor deixamos logo Esta dispostos. cor é lindíssima porque dá para fazer imensos trabalhos. E então eu vou pintar aqui, por cima desta que já tinha dado, e já está seca, não é? Sobre a outra não vou pintar ainda, para não estar a juntar. Senão vou fazer aqui uma junção ou essa... um pincel fininho, portanto não é preciso um grande pincel, porque neste caso estou a trabalhar em partes muito pequenas, portanto estes pincéis são maravilhosos, também estão aqui à venda que eu comprei cá. É só. e aí será necessário dar uma segunda de mão. A eu... ideia é que fique bastante. Um, ou seja, fique mais azul. fique mais azul, pronto. Eu como se tivesse cá o meu secador, o meu apoio. Eu agora não, eu estaria aqui abatose, ao mesmo tempo a secar, e, mas pronto, aqui não, não posso fazer isso, por isso, porque também faz muito barulho e não ia ser muito bom. Pronto, então vou dar aqui para perceber, ok. Basicamente, é não, só... é estar com cuidados, não, não é preciso estar com muitos cuidados? Não, não é preciso estar com muitos cuidados, porque isto pintar. é, uma, é uma, uma pintura que ela vai levar tinta sobre tinta, é, vai levar ainda o escurecimento do preto, ainda vai levar a cera, portanto... Quanto mais textura tiver, melhor. Ela quanto mais textura tiver, até dá-lhe um ar mais envelhecido, hum, mais, rústico. mais rústico, que é o que se pretende aqui nesta pintura. Okay. Pronto, estas são as, basicamente as duas as tintas... base. base. Que, que eu usei. A partir daqui, são as tintas que eu vou, então, envelhecer. Portanto, dar lhe aquele ar, como tu vês ali, uhum. e vou começar a cobrir preto. a parte artística. E, exatamente. Um... Este, porque, esta, esta técnica é muito engraçada, é uma técnica que se nós pusermos numa cómoda, numa mesinha de cabeceira, ela fica, é um degradê do escuro sim, para o é claro, sim. ela aqui não se consegue visualizar muito, mas fica muito gira, porque, realmente, depois de, de olharmos tem para outro a peça. Volume, tem ali não? outra, exatamente. Uma, uma, eu gosto imenso. Ah, okay. Pronto. então tu vais sujar com duas cores. Eu vou sujar com o preto. Ah, não. Primeiro vais sujar com o preto, vou, vou sujar. Com este... E então aqui com o preto já vou adiantar uma coisa. Porque.. Queres que eu limpo o Sim, se a Não queres que eu é não podes pôr no chão. Aí. Ora bem, então o preto é um preto também normal, acrílica também. é acrílica, exatamente, e aqui temos que ter em conta uma coisa, eu trabalho com as mãos, não trabalho com luvas portanto vou-me sujar toda, é normal, já, já me conhecem. Não é tens assim. a tua batinha, mas é como Não tenho fosse. a minha batinha, esqueci-me dela, mas é verdade. Ora bem, o preto é assim, não vamos encharcar isto de preto, vamos dar um preto, só vamos sujar, portanto vamos retirar um bocadinho. Exatamente, então aqui nestes cantos, que é onde eu quero realmente dar esta meteria essa ideia de mais, mais, envecido, mais, mais escuro nos cantos, portanto, eu vou-lhe dar aqui e vou fazer uma coisa, vou esbater já um bocadinho, porquê? Porque eu não quero, vou aproveitar já para dar um bocadinho já na peça para tirar okay. este azul tão vivo também, porque eu também não quero este azul ou tão seja, vivo. Ou seja, para além dos cantos, depois ainda uh, esticas um bocadinho o preto é. para ficar com este Isto assim... trabalha-se com esponjas, com panos, portanto é um tipo de pintura que é muito manual. Okay. Não é só o pincel, portanto é muito manual, ou seja, eu vou já aqui espalhando um bocadinho o preto. A tua esponja estava umedecida, certo? Minha, é, está umedecida porque ajuda a escorregar e a espalhar, se estiver seca ela fica não logo ali nos nada. cantos. Pronto, e como vês, então, e, e isto é uma pintura que não sai logo à primeira. Isto é importante dizer porque este é o tipo de pintura que nós vamos ter que ir olhando e percebendo onde é que temos que mexer mais um bocadinho mais aqui um bocadinho mais Sim, ali é um bocadinho ao gosto portanto não é? é é um tipo de pintura que eu gosto porque não não quer tudo logo seguido portanto, nós... Mas também tem a vantagem se quiseres voltar atrás se achas que escureceste muito é ah, um na pintura do azul, é a vantagem da pintura é quando tu vês que está mal voltas um passo atrás e, e voltas a aplicar ao mesmo tempo imagina estás a trabalhar com o preto e foste muito à frente, que queres trabalhar com o azul para esbater um bocadinho, podes fazer isso também? Posso meter o azul, tenha que ter sempre os tempos de secagens, digamos que... Uh, ao mesmo tempo não? Ao mesmo tempo começa a fazer uma junção muda ah, a cor, portanto as, as cores começam a alterar. Então okay. é assim, eu aqui no preto, normalmente, então é isto, okay. é um bocadinho sujar, uhum. trazer o sujo um bocadinho para a frente. Okay. E dá-lhe já este ar, já está um ar sujo, portanto uhum. ela já, já tem um ar envelhecido. Ao mesmo tempo vou dando aqui nas laterais, okay. portanto vou sujando também aqui porque é importante e vou limpando, portanto ou seja, ela fica já com este ar sombrio, não fica uhum. com aquele ar muito vivo. Até é muito pouquinho preto, é só mesmo para dar... O preto né? é muito pouco e é sempre a retirar com um pano seco. E se virmos que está muito, pegamos numa esponja e Mesmo arrastamos vezes. um bocadinho exatamente a pintura para ela, para ela vir então para a frente. Pronto. Ok. okay. Estes são os passos que eu dei na, nesta pintura. Portanto, é a cor, a outra cor em cima, o esmeralda, o, o envelhecimento, é. que já está aqui seca. Portanto, no fundo, Vamos o que eu fiz assim? aqui já está aqui seca, fica assim. Ok. E aqui. Vou então dar-lhe a tal cera, a tal patina. Uhum. vai dar uma patina. As patines podem ser feitas com patines ou podemos fazer patines com cores. Portanto, dá-lhe um tom também patinado com cor. Uhum. Também dá para fazer, portanto, pois é uma questão de aproveitarmos as tintas que temos assim, em casa. tem a vantagem de ficar a uh, entranhar melhor na, a na textura assim, e fazer este é, e mais envelhecido. E é mais fácil de retirar se a coisa não tiver, por exemplo, muita patina, é mais fácil de retirar do que, do, do que a tinta. A, a tinta, já, a tirar a a tinta de baixo. já tem que ser com água, exato, o processo aí já, já fica mais complicado. Pronto. Este... Sim, aqui também, não, não falamos disso, mas. Uh, Tu passaste com a esponja muito ao leve, porque se passares com muita força, começas a tirar a tinta que está embaixo. baixo. Uh, não tiras porque já está seca. Sim, mas seca. Ali muito. Sim, não, não, mas já está seca. Se eu quiser tirar aqui um bocadinho mais, ainda posso tirar. Sim, sim. Percebes? E é para não existir muito? Uh, não, não pronto. Com a... Uma tinta de baixo já está seca e a partir daí já consigo trabalhar na peça uh, com okay. outra tinta por cima. Pronto, e então vamos para a patina. A uh, patina é... Uh, estás a usar uma patina de é uma patina castanha chocolate pastinhos? que eu tenho que eu tinha lá em casa Temos e uma parecida oficina. com essa que é esta bronze é este bronze exato de este é mais este é mais é mais castanho chocolate este é mais mais amarelado mas este também dá um trabalho muito tiro muito uh, Mas esta uh, patina também é a mesma coisa como o preto não vamos logo encharcar de patina Portanto, vamos okay. pegar no pincel e vamos então dar aqui nestes cantos que é onde eu quero a luz mais escura. E, e, luz. e tapar. E pronto, exato. Dar, dar lhe assim um ar mais velho. Okay. Escurecer um bocadinho. Pronto. E aqui também podemos fazer uma coisa: arrastar um bocadinho a patine para o resto da peça. Também para ela não ficar só. E... Sim, quer dizer, convém que toda... É, sim, porque ela, como tu vês ali, ela acaba por ter. Um, Está mais escura, mas depois no meio também tem alguma patina de, com a mesma cor. Então, Ou seja, é insistir um bocadinho mais na, na, nos é insistir cantinhos? mais nos cantinhos e depois puxar um bocadinho para o meio só para, um bocadinho. para que ela não tenha ali uma.. fique completamente fora só apareça aqui. E então. Okay. Pronto. Este tipo de pintura é engraçado porque mesmo que as pessoas. Querem fazer experiências, é... Aliás, é, às, às vezes nas experiências é que tu descobres... É isso, peitos, isto é, é, é, uma, é uma pintura interessante para as pessoas pegarem tintas e fazendo experiências. Mesmo que não corra uhum. muito bem, voltam para trás e, e voltam a fazer, pronto. Okay. Em último dos casos, se preferirem que seja uma pintura realmente toda lisa, é mais fácil, portanto é mais, mais simples, simples aí, escolherem uma cor. cor e pintarem tudo direitinho e também ficam com também uma cama bonita. bonita também fica Sim. com uma cama bonita pronto pronto então aqui eu tenho a partir daqui tenho digamos que uh, toda aquela pintura falta o, o branquinho o branquinho é no fim ah ok é no fim Pronto, o, uh, aqui eu já dei... Uh, aqui já tens a pintura sim. terminada, não é? Daqui sim, para aqui, pronto. É tivesse... Agora é assim, nós temos uma necessidade de dar um bocadinho mais de luz aqui no centro, não é? Fica mais bonito. Então aí, sim, temos o branquinho, uhum. que é, é também... Eu gosto. uma. Eu sou como um presença, é. mostro o produto. Pronto, o branquinho e essa tinta é fabulosa, adoro. Podes falar se quiseres estou da marca. Um branco é. algodão. Gosto imenso. Ah, o branco é a mesma coisa. Vamos dar uma luz. Então, aqui sim, nós temos mesmo que retirar o mais possível. Oi, desculpa, já tirei a luz Portanto, eu até uso aqui a minha bancada para retirar, ou seja, o pincel tem que estar quase que seco. E tem que ter um pano sempre na mão. Porquê? Porque eu vou ter necessidade, se for preciso. Então, eu estou aqui a dar esta luz, até vou dar aqui um bocadinho, não tinha dado tanto. E aí também podes Aqui a mesma coisa, Se sempre que nós queremos trabalhar luz ah, e achamos que, por exemplo, está muito, é esponja molhadinha tirar. e tirar. E depois, até podemos dar mesmo com a peça um bocadinho molhada, que ela estende um bocadinho mais. Ahm... Pronto. E ela também funciona, tem um efeito diferente quando dá sobre a cera, fica mais. Ela depois mais com a cera também vai ficar com um brilho melhor, pronto, ou seja, então já tenho aqui a parte total aqui, da pintura, portanto, a partir daqui já está toda, não é? Uhum. Aqui está a secar, mas aqui já está pronta. Uhum. Pronto, agora uh, temos duas opções, portanto, ou damos um desgaste, na madeira, para dar mesmo ar de velho, com uma lixa. fazemos um DKP, digamos. Vamos Deixa fazer, deixa-me ah, fazer. Tu gostas de fazer, Olá. está bem? Pronto, DKP com uma lixa. o é só... DKP, ou podes fazer com lixa, se for uma madeira muito, uma peça muito grande, podes ter uma, uma lixadeira e lixar tens menos trabalho. Aqui, como é uma coisa maneirinha, queres fazer, portanto é só... É só tirar, é? Não é só tirar, e é tirar só um bocadinho, Joana, não é muito... Tanto... Ah, é só um bocadinho. Posso tirar aqui, por exemplo? Sim, podes tirar também aqui um bocadinho, só aí na. na exato. Nas arestas. nas arestas. Aqui nesta parte também e nestes aqui. cantos aqui. Eu acho importante, não sei se tens aqui mais alguma lixa, não Não sei se dá para ver bem. Pronto. Ela, quanto mais tiver com DKP, mais. Hum, já mais aqui, dá um ar de já velho. aqui um não faz mal. Pois, só, não? não, não faz mal. Eu vou te perdoar. Não faz mal. Estes tacos já não dão para nada para isso. Portanto, Olha, o DKP assim convém que receber. seja com uma lixa, hum, esta é uma lixa 80, portanto tem que ser uma lixa ligeiramente grossa, porque senão para não vai fazer tirar nada, alguma não é? Coisa. Portanto, okay. exato, ela tem que retirar. Aqui também é um bocadinho ao gosto. De fraguês. Aqui é um bocadinho ao gosto, porque assim, eu ali nem sequer a retirei muito. muito. Desgastei só um bocadinho. Uh, mas se eu quisesse dar um ar muito mais velho tinha feito um desgaste maior. E tinha lhe dado uma cera depois podes na parte da madeira. Pronto. Agora aqui, podes, podes tirar mais um bocadinho. Não, só para mostrar como é que funciona, Pronto, fica -se for... depois a seguir vamos passar então para a parte final, que é.. Se quiserem uma coisa mais velha. Pronto, se quiserem uma coisa mais velha. Se tanto... eu ensino-vos a fazer este acabamento espetacular mais velho. <risos> portanto, essa, essa é mais... a parte mais fácil do trabalho, portanto Exato é só que... pegar na lixa e estragar é só o ficheste. Portanto, não... que é essa facilidade. parte é. Okay. É daquelas que mas qualquer pessoa faz. Também fica. fica. Ou se eu quiser agora pegar aqui e sujar esta parte, okay. portanto eu até faço isto com o dedo, porque as patinas normalmente funcionam bem ser é feitas com os dedos. Um não digas isso, Margarida. Não, isto não faz mal, porque. Mas isto... temos aí a boneca, podes mostrar, está aí por baixo. Pronto, também podemos fazer eu... uma bonequinha. Não, aqui, olha. Não. Sim, podemos podemos usar, usar uh, podemos usar isso ou podemos usar um pincel portanto pode usar o que tu quiser A é não é fixe porque nós tiramos aqui usamos, anos os anos e então uh, tendo em um é conta isso é ver, vamos ser. então uh, fazer o acabamento o acabamento pronto o acabamento pode ser feito com ceras que é o Tem que eu vou que ser usar cera porque tu já trabalhaste com cera Certo. Sim. Por exemplo, uma pessoa não pode dar um verniz? Não, porque o verniz não acabamento. é compatível com as ceras, portanto, então se nós começamos um trabalho em que estamos a usar ceras, temos que terminar esse trabalho com ceras. Se não usarmos ceras, aí podemos fazer as patinas com cores e acabar com vernizes, com, verniz, com acabamentos um com vernizes aquosos. sim. Por isso é que eu estava a dizer há um bocado que também se pode fazer uma patina com cor. Sim. e fazer um acabamento com verniz. Porque, não Portanto, queria, porque a, cera, a cera dá algum trabalho a finalizar. A cera dá um trabalho dá a finalizar, mas a cera é, é algo que tu de vez em quando faz uma manutenção, digamos, à peça, passas uma cera, passas um pano, faz uma limpeza. Uhum. Porque esta cama é uma cama que tem bastantes, tem estes... tem bastantes reentrantes. O que é que acontece? De vez em quando o pó vai-se acumulando é necessário haver uma limpeza e com a cera é passar um pano, com uma um cera, cera, um pincel e fazer essa limpeza. Okay. Pronto, então, eu aqui realmente foi com a cera que optei, portanto é com a cera que eu vou terminar o trabalho. Okay. Uh, uma cera em cor. tanto posso dar uma cera em color como posso fazer uh, com uma cera também de cor. Okay. E aí vou, uh, vou escurecer logo ah, muito com mais cera a peça. Castanho, ou... Sim, uma cera castanha não muito escura, mas também podes dar com, com cera. Mas eu vou dar uma encolor que é mesmo. Ou seja, tu já gostas do acabamento assim, não queres mexer mais? Não quero mexer mais, portanto, quero só fazer o acabamento. Cor. E o que é que acontece? O acabamento uh, com a cera vai dar vida à peça, vai dar vida às tintas. Sim, porque ela assim tem um ar muito tem seco. Tem um ar muito seco. Uh, uh, eu toco. Noto, não é? é? que, que Ela está boca. seca, está a precisar de um acabamento, não é? E é o que nós Pronto. vamos fazer. Pronto, Muito então bom. vou tirar o meu branco daqui Deixa e vou passar então. Vais dar a cera. Não é? Vou dar cera, exatamente. Okay. Que é um color é esta, não é? Tem que ver. Não há perguntas não. hoje, mas o que é que se passa? Está tudo na praia. Está tudo na, na praia. praia. Ora bem, então, então temos aqui esta marca de cera fantástica. Centil, eu gosto. É, isto é que vais mostrar. Eu é que mostro como certo. Porque essa cera é realmente. É uma, eu gosto imenso, estou a gostar imenso de. não muito conhecia, cheira, cheira muito bem e é uma cera Agora fácil é de, em, também de, de aplicar. De aplicar. É Pronto. Uh, estas as ceras, lá está, nós podemos, aqui está em color, para verem. Ok. Uh, Vais aplicar com. Eu vou pano? aplicar com pano e vou aplicar hum, com uma trincha, mas tenho que ir buscar aqui uma nova. Porquê? Neste caso, porque nós temos estes reentrantinhos e o pano não, tanto não chega lá. Com... Portanto, a cera nós passamos aqui e tu vais perceber, Joana, como ela fica. fica logo logo. com outra vida. Um acabamento lindíssimo, não é? Pronto. Ela dá logo, escurece e ao mesmo tempo dá um brilho, que é o que uhum. a peça está a precisar. Portanto, isto, nós temos de trabalhar com os pincéis, com okay. só os trabalhos que nos... Pe... Este, neste caso tem de ser um pincel fininho que entre aqui dentro, não é? Posso levantar um bocadinho para ser? pronto. Então, eu vou passar a cera, não é preciso pôr muito, uhum. e espalhar bem. Okay. E já dá para perceber que ela faz um acabamento Aliás, dá para ver logo a diferença aqui. Dá, dá para ver e assim. Eu não sei se na imagem se passa muito, mas Acho que se consegue pessoalmente tu consegues perceber ao toque e visualmente também. Porque ela realmente é, digamos, que o creme das nossas mãos. É como a, o, exatamente. É como as nossas mãos, para não é? Quando a... nós pôrmos um creme, ficamos, ficamos com uma pele sedosa. E isto é igual. Pronto. Se eu vou pôr essa cera também na pele? Também não te faz mal nenhum. Olha, isto vamos deixar secar, não é como o secador? Não, não vais agora improvisar aqui, temos de deixar secar... Pronto, a cera, a cera é assim, a cera deve secar ao natural uhum. uh, e depois passado um quarto de horas, uhum. meia hora, meia hora, Uh, temos o brilho. Temos que puxar com um pano, com uma flanela. O melhor é uma flanela, portanto, ou uma, uma meia. Qualquer pano que não um, tenha pelo. Que, não é, exatamente, para não e que seja fofinho. Portanto, depois é só passar na peça toda puxar o brilho. e ver se logo o brilho depois. Uh, é e ver -se, se acharem que querem mais ceras, vão, podem pôr a segunda camada. Sim, Quanto mais cera tu colocas, mais nutrida a madeira, a madeira fica. fica melhor mais fica, brinde. mais tempo ela também dura com aquele ar. Uh, portanto, a cera não quer demais dar duas mãos. Eu, pessoalmente, dou uhum. sempre duas mãos. Okay. Porque aí uh, tenho a certeza que a peça fica bem, bem nutrida. Tenho aqui uma pergunta da Carla que uhum. diz, pode-se utilizar a tinta chalky Carla Gomes? Pode-se, sim senhora. Onde é que está? A, a tinta chalky é uma tinta nós usamos... Que nós temos usado bastante, uh, Carla, e é assim, uh, é uma tinta fácil também para fazer uma pintura. Uh, não é necessário lixar muito a peça, portanto ela está preparada para. É como a charme, estas que nós usamos. É como esta, exatamente. Como é que a charme, esta tinta, esta. a charme e a Chalky são idênticas, é. não é? Pronto. E a ideia também, esta sim, também. Pronto. Então tu é, podes sim pintar a fazer o DKP, o que é que acontece? Um, é uma tinta mais chalky. Uh, uh, Não, é uma tinta que é mais uh, grossa. Portanto, Sim, mas para lixar... Para lixar é, é ótima e, e é sobretudo uma tinta que precisa sempre de um acabamento uh, uh, com cera. Final, portanto, a chalky, a, é, a cera é o melhor acabamento para ela, é onde ela realmente ganha mais brilho e fica a peça muito mais bonita, portanto, dá para pintar com qualquer tinta, este trabalho é feito com qualquer tinta, Olha, a Chalky. misturaste, usaste Chalky, usaste e a de... chandade, usaste o esmalte acrílico... Portanto, eu usei três ou quatro qualidades de tintas aquosas, todas na mesma base aquosas e fiz o acabamento com cera, pronto. Mas há aqui uma, uma característica que é importante se calhar referir, que é o, o esmalte é um, um produto que faz mais película e portanto é mais difícil de, de lixar, agarra melhor. Sim. E portanto, usaste o esmalte em baixo porque que é, é que é o que vai ficar. Que é o tom de azul, assim, que é base, A digamos, base ou seja, eu não é usei um primário mas usei uma base uma tinta de esmalte. De esmalte. Fica. Que me ficou como um primário. E depois portanto. este azul, que já, o esmeralda já é tal tinta que tu consegues trabalhar com isso. Já, já consigo trabalho. E, uh, a ordem uh, também faz algum sentido. Exatamente. Não é... vamos aplicar só. Não, não. tem um sentido realmente e é esse que sentido que estás a dizer. Okay. É, um, agora o acabamento, pronto, é depois puxar é, o, é puxar brilho e. e e fazer a montagem, não é? Estamos e agora a parte. temos dois minutos para falar da montagem. Pronto, e temos a montagem. A montagem portanto, qual é importante que ela fique bem montada, porque é uma cabeceira de cama, não é? Convém que não, cai em cima ah, não esteja a dormir e venha o... <risos> e cai tudo em cima. Vem tudo para cima. Temos a montagem. Portanto, eu aqui optei por fazer o quê? A montagem por trás. Portanto, elas estão portadas, elas estão em portadas... Hum, vamos só exemplificar aqui com Vamos em cima, porque não, não se consegue ver. Pronto. faz de conta. Então, Tanto, nós vamos unir estas duas com é uma feita. Trafo, como tens aí por trás. É feita uma união, não Queres é? buscar uma trave, por exemplo, ficar, ou outra baixo, mais baixinha. Pronto, e eu usei, primeiro uh, uso, entre elas faço, com umas chapinhas, faço uma ligação com parafusos, e depois entre as três, uh, as, as quatro portadas, usei uma ripa de pinho, uh, que comprei aqui, então apanho as quatro porta, uh, portadas... Ao contrário! Ent... Pronto, neste caso, um, okay. e aparafuso nos pontos todos para que a cama fique uh, com a resistência que nós Mais pretendemos, que gostamos, não é? e esta vai apanhar, portanto, as quatro, as quatro, peças. As quatro peças, mas entre elas eu já Tens faço aí os elzinhos, exatamente. Não é os L's, nós chamamos eles. Não é eles, é umas chapinhas de junção. Tens aí. Estão aonde? Estão aqui. Ei. Ah, pronto. Tens as maiores. Então é assim. Eu vou pôr esta parte, que esta parte agora é importante. Temos estas chapinhas, que são bastante resistentes, que realmente elas fazem ligação uma entre uma outra. peça e a outra. É parafusada aqui isto no nunca... parafuso atenção sempre no tamanho que não atravesse é, pronto madeira. o parafuso normalmente o que eu faço faço um caminho primeiro uh, para com o com a broca com, a broca, baixo, com uma brocazinha também. fininha tens aí embaixo pronto então uso o, o broquinho uso uma broca fininha pronto também não vou pôr uns parafusos muito grandes porque eles não podem passar esta parte Portanto, uso esta brocazinha, portanto, faço o furo, uh, faço o caminho, digamos, para o, para o parafuso, porque isto é uma madeira de pinho, mas é uma madeira é, dura. É dura. Se eu tentar a parafusar, tanto a coisa não Ando corre muito bem. Anda sempre a escorregar e não, não fica muito bem. Okay. Depois, se eu quiser, ainda posso com o escariadorzinho fazer. Um... Onde é que ela está? Uma aqui não vale a pena porque ficar aqui. Pronto, aí mas não vais. Nestas... Mas nestas aqui, portanto, posso rebater um bocadinho a madeira para o parafuso entrar mesmo e ficar ali perfeitinho. Okay. Ah, a partir de, de ter feito já, então pego, pronto, vou escolher o tamanho do parafuso que eu pretendo. É, tenho que ver sempre, é, neste caso, este não daria porque passa, não é? Mas tem que e okay. pelo menos, ir passar a meio de... para a cama ficar mesmo completamente segura. Este, por exemplo? E ela fica completamente segura, Joana, Deixada. aquela cama... Hum, tu... Está perfeitamente segura, queres que eu mostre? Não, não vale a pena tirar, vai estragar o cenário, mas se está segura, tu está sabes. Colocaste-se ontem comigo mas e viste. Vi é pronto, pesada, depois não? temos uma opção de como é que vamos querer a nossa cabeceira hum, encostada vamos querer encostada à parede, uh, vamos ter que pensar numa solução De fixar à para parede. fixar a parede. É o mais seguro, há pessoas que encostam só o sumi à cabeceira. Eu pessoalmente acho que ela deve estar segura. Nós aqui vamos, uh, pois também depende da altura. Nós do aqui, e da pronto, aqui improvisamos é? com, umas, aqui paletes, com umas paletes, fazer, portanto fizemos que... aqui a nossa cama é assim tudo improvisado, improvisada, pronto. mas dá para perceber que, um, que, que é uma cama e que tipo, está tudo nos conformes. Aqui temos umas peças, que tu tinhas, tinhas aí, Estão aqui são isto estas peças. Isto é uma opção, é? Pronto, nós nós é uma opção fixar. de fixar à parede, portanto estas são umas peçazinhas, elas encaixam, portanto há uma na parede, outra na cama e elas fazem... Quase, é, Vezinhos, pode abrir? Exatamente. Não. Claro que tens, Margarida. Ah, então, tens. Pronto, explica, porque é, é, essa é uma e forma... Encaixa uma na outra. Encaixa. Ah, isso, há várias formas depois também de colocarem a cabeceira. Eu também podíamos usar uma... Pronto. Pode ser essa, pode ser com uma tábua destas à parede e, Não e fazer Não sei se bem, portanto esta Pronto. ficaria na parede. E a outra na cama. E a outra na cama. Pronto. Mas isso é colocação, assim, pois é fácil. Há várias formas. de colocar uma trava. Uma trava à parede também. parede e, suportar, e fazer um, um engaixamento portanto, no... no Há várias formas. Essa é a parte okay. final, uh, que eu acho que é mais fácil... Sim, de... depois de fazer a cabeceira inteira, acho que prender lá a parede é o mais fácil. Pronto. Okay. Uh, e, e o resultado é este, Pronto, é esta a pintura, e é esta a cabeceira, okay. e eu fiquei muito feliz, porque um, com duas peças completamente diferentes, acho que consegui uma cabeceira gira. Super original. Super original, não há nenhuma, Sim, não de há certeza. Nenhuma igual. Uh, fiquei feliz porque aquele florão eu tinha guardado e de repente uh, surgiu esta. Surgiu e ficou. Eu estava a guardar coisa. Tenho aqui uma pergunta do, do Luciano: A tinta com que pintamos a madeira vai agarrar também no parafuso ou precisa de um primário? A tinta, mas nós o, à frente não temos parafuso, Joana. Uh, nós Luciano, não, não temos parafuso? Nós à frente, não temos mas parafuso. Mas pintura... por acaso, se, o que é que eu faço? Normalmente, se tenho parafusos que vão ficar à vista, faço então. Este, hum, pego nesta brocazinha, rebato a madeira, esta brocazinha, o parafuso entra, meto uma massa... chama uma escariadora. Exatamente, uma escari, ela, Escariadora. ela, faz esta faz, esta caminha. faz esta seja, caminha, o parafuso fica escondido. O parafuso fica e depois com esta eu vou massa... Eu vou exemplificar. Exatamente. E com essa massa... Hum, o ideal, portanto, é tapar... O ideal tudo que seja parafuso o ideal é tapar não é não fica é bonito Ele fica ali escondido pode-se aplicar uma massinha e, e pintar e pinta-se nesse nota caso não queira fazer isso pode-se pintar não uh, é grave pintar diretamente porque não, também não se vai mexer não, na cama sim, não sim se, mas pode não pintar, pintar também vai... o parafuso que ele também fica disfarçado, sim, isso que eu também a dizer. não então, se a pessoa se não se quiser pode fazer mas mas pode pintar precisa por se ser mais rigoroso se quiser o trabalho mais perfeitinho, a massa, rebato a madeira, põe o parafuso, tapa com a massa, faz a pintura, portanto fica perfeito. Fica perfeito. Mais fica perguntas? Há mais perguntas? Uh, Margarida, já agora já, vou abusar um bocadinho de ti, porque temos aqui outras peças que também são interessantes. Esta bancada, que também foi feita com... Madeiras recicladas e é esta verdade. mesa de terceira. É verdade. Esta bancada foi feita assim... Um, do dia para a noite? Do dia para a noite. Precisava desta bancada para aqui. Tinha umas madeiras muito antigas que dá para perceber, podes tirar... Um... Tirar a madeira? Não, uh, não para ver. Ela, sim, está quase okay. a cair. Uh, e o que é que eu pensei? Bem, eu tenho estas madeiras, é o ideal para eu fazer dar um ar de velho. Portanto, então, a bancada era moderna. Peguei numa noite terrei madeiras, parafusei madeiras, pus pregos, juntei ali, de repente dei-lhe uma cera por cima e pronto ficou este e ficou esta maravilhosa bancada que agora vai ser também uma bancada para mim mais uma mais, mais uma para a oficina já tens poucas lá esta madeira de cabeceira, que é muito engraçada são os pés de uma cadeira ou seja a cadeira estava toda toda partida toda cheia de bicho e eu então, o que é que eu aproveitei? Aproveitei só os pés, porque eu tenho uns pés lindíssimos, e então fiz esta mesinha com uma tábuazinha por seja, cima. Ou seja, cortaste só os, um bocadinho só cortei a frente? Só cortei a, a frente da cadeira e os pés. Colocaste uma tábua em cima? São os pés mais bonitos, os trás eram pés normais, os da frente tinham este trabalho, achei giríssimo. Uhum. E neste caso, tão, a, a mesinha está pintada com dois tons, foi de propósito aqui para o cenário, não é? Uhum. Que é a zona da oficina e a zona de pintura. Portanto, é para fazer no aqui. Quarto. Mas ficou giríssima, portanto, e lá está mais uma vez é o aproveitamento de uma cadeira, de uma cama, de Aliás, tudo. Tens as caixas, não é? gavetas a fazer antigas, de as gavetas antigas, que às vezes os móveis já não estão todos estragados, mas aproveitem, nem que seja uma peça, até porque às vezes tem é um bocadinho. Hum, são as nossas peças da minha avó Sim, exatamente, da, Tem algum valor tem algum sentimental. Uso, valor sentimental as não vezes é? as pessoas não gostam, nem toda a gente gosta do aspecto rústico, não é? Mas, Mas isto, bem, isto pode bem misturar. Lichadinho. E trabalhar também fica uma peça de. Não, e depois há que saber misturar na decoração também o, o, coisas antigas com coisas modernas, que eu acho que é uma coisa que hoje em dia os grandes decoradores estão muito a fazer essa junção e fica uhum. muito bem, porque há realmente peças. Nós temos aqui um exemplo. peças disso. antigas que ligam muito bem com peças modernas. E, e realmente aí dá para fazer o aproveitamento. E eu fico muito contente porque já há muita gente, e conheço já muita gente a fazer este trabalho de reciclagem, de Sim, tens da muita transformação, da, de eu adoro, via. esta é a minha área, é uma das áreas minhas que tu sabes que eu gosto muito, que é realmente imaginar, que... Eu vou aproveitar aquilo porque eu vou fazer alguma mas coisa. Alguma coisa com Não sei quando, mas. Eu acho que a tua oficina é um museu de é, exemplos deste. É. é mais ou menos. É isso. Olha, mas Mas pronto. Muito obrigada. Obrigada. Mas, é sempre um prazer fazer Eu adorei Muito também feliz. este Espero trabalho. Em breve. É super feliz. Desta vez, superámos a nós próprios. Ah, obrigada, Joana, também gostei imenso. Muito obrigada. obrigada por todos. Obrigada também a todos lá em casa por terem participado, pelas vossas questões, por terem estado aí conosco. Uh, próximo sábado, dia 25 de julho, vamos ter aqui a Joana Fernandes e vamos aprender a aplicar papel de parede. Portanto, conto com vocês! Beijinhos e até lá!